Primeira coisa, como que você consegue os dados dos cartões que você cria? Faz um anúncio na internet, em qualquer site de, de vendas, anunciando emprego. Aí você pede, fala que tá dando emprego e solicita foto do rosto e da CNH e do currículo, e a pessoa envia. Você costuma fazer em qual plataforma? OLX, Booking, qualquer cor, qualquer uma. Agora você vai explicar pra a gente quando chega o documento. Você recebe o currículo da pessoa com o documento. Uhum. Aí você pega, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar se tem conta? Checar se tem conta no Banco do Brasil. Como que você faz isso? Digitando o CPF no aplicativo. Do banco? Do banco. Então aí agora de posse da, da, da identidade, essa... você cria uma conta lá pelo aplicativo, pelo base, seu próprio celular. É, base, é isso? Pega o digita no Banco do Brasil, entra no aplicativo, faz a conta, cinco minutos e está pronta a conta. Aí chegou o cartão. O que, que você faz quando chega o cartão? Vai no caixa eletrônico, autoriza o cartão e envia os dados da foto da CNH que você fez. Frente e verso e foto do rosto. Três dias valida para 5 mil. Aumenta o limite de R$ para R$ 5.000 de movimentação. Só detalhando, você vai lá no caixa do, do Banco do Brasil. Cria a senha lá e libera a, a seu senha celular, já né? Criada na hora que você cria a conta. Ah, então você vai lá e libera a conta autoriza. e o seu celular, né? Ele autoriza seu celular. Sim. Aí no seu celular você manda um print da sua identidade e pede o aumento do limite da conta, não é isso? Sim. Não, é só enviar o documento, ele é, é, é, o envio do documento é próprio para aumento de limite. Aí já aumenta para? 5 mil reais. 5 mil não reais. É a não é crédito. Aí o que, que você faz com isso? Vende a conta. Por quanto? 300, 400 reais. Onde que você vende? Na internet, envia pelo correio pelas pessoas. Pro pessoal costuma fazer outros tipos de fraude? E faz outros tipos de fraude, justo. Você...